Ei, hey, Colossio aqui para mais um vídeo de Skyrim. Hoje eu vou trazer para vocês um dos mods mais esperados de todos os tempos, o Sky Oblivion. Esse mod ele vai recriar o universo do quarto jogo da franquia em Skyrim. Mapas, vegetação, NPCs, armas, armaduras e tudo o que tem em Oblivion. É basicamente um remaster do TES 4. Para quem não conhece Oblivion, ele retrata ali a decadência do Império, quando Uriel Septim é morto no início do jogo. Ali você tem início a sua jornada em Cyrodiil, com a missão de encontrar o herdeiro escondido de Uriel. Agora que a gente já contextualizou esse mod, a gente precisa dar a devida noção do tamanho desse projeto. O líder do projeto ele é conhecido como Kyle ribel Ele disse que ouviu falar nesse projeto em 2013. O projeto se iniciou em 2012, mas somente o líder atual do projeto ouviu falar dele em 2013. Até então, poucas pessoas conheciam esse projeto, mas foi nesse momento que ele fez o contato com os responsáveis da época e resolveu assumir a gestão toda do projeto. O primeiro grande problema que ele relata lá no site, que eu vou deixar no link da descrição desse vídeo foi organizar as tarefas e divulgar o projeto para poder conseguir um time necessário para começar a trabalhar. Aos poucos a comunidade foi ajudando foi crescendo e os primeiros voluntários foram aparecendo. Até então, pessoal, no início desse projeto, você não tinha mais do que 10 pessoas trabalhando. E tudo começou recriando todos os NPCs de Oblivion. Segundo o Caio fala, era a tarefa mais fácil dentro das outras que existiam ainda para ser trabalhadas. Ele relata que com o tempo, mais voluntários foram aparecendo. Mas para vocês terem uma noção, já são nove anos de desenvolvimento totalmente gratuito, pessoal. A expectativa da comunidade que acompanha o Sky Believe é o lançamento ainda esse ano, porque o projeto já está bem avançado. Eu gostaria muito que vocês pensassem no tamanho desse projeto e na dificuldade para desenvolver algo tão grande. E o pior, que é fazer todo esse trabalho sem ganhar nada. Você trabalha só com voluntários. São pessoas que amam a franquia e querem recriar todo esse universo gratuitamente para a gente. Por isso que eu destaco muito a importância da gente apoiar os criadores de conteúdo da forma que a gente pode. Para quem não pode ajudar financeiramente e eles nem aceitam doações... Ajuda se inscrevendo no canal que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e apoia na divulgação do trabalho deles. Esse pequeno ato pessoal, que é gratuito e simples e rápido, vocês não fazem ideia de como que ajuda. E eu até aproveito pessoal, quem puder, se inscreva aqui no canal para ajudar a apoiar o meu trabalho. Eu faço todo o conteúdo aqui do canal com muito esforço, nas minhas horas vagas, normalmente depois do meu trabalho, mas faço com bastante carinho para que vocês possam ficar por dentro desse universo da nossa franquia favorita, que é The Elder Scrolls. Mas para quem já jogou Oblivion, esse vai ser um mod incrível que se for lançado em 2022, vai ser maravilhoso. Uma coisa que é importante destacar, pessoal, o projeto é totalmente gratuito para baixar quando ele for lançado. O Caio deixa bem descrito no site deles o seguinte, os únicos requisitos para você conseguir baixar é você ter uma versão original, tanto do jogo Oblivion, quanto do Skyrim, com todas as DLCs, a priori o instalador deles não vai liberar para que você consiga instalar se você não tiver esses pré-requisitos atendidos, então aproveita lá no Steam, marca o jogo como você quer ter esse jogo, quando surgir uma promoção você compra e já garante sua cópia, eu tenho certeza pessoal, essas imagens que estão rolando aí no fundo, são todas do projeto, tem um outro vídeo de mais de meia hora uma missão completa sendo feito do Sky Believion. Eu sou muito suspeito para falar desse projeto porque o Oblivion marcou muito a minha vida em questão da franquia. Foi o primeiro jogo que eu joguei da franquia eu prefiro muito mais o universo de Cyrodiil que criaram no TES 4 do que o Skyrim. E pelo que eu tenho visto nas redes sociais deles e que mais me impressiona, pessoal, é a recriação. Você vê as armaduras que você jogou na época do ts 4, do Oblivion, e agora você vê essa recriação, essa releitura dos desenhos das armaduras, das armas, dos poderes, os locais todos reconstruídos, cara, é Totalmente sensacional, é simplesmente incrível. E o que eu acho mais impressionante, na verdade, é todo esse projeto está sendo feito por voluntários. É muito carinho por uma franquia, se você levar em consideração que a Bethesda tá vendendo um aniversário Edition que na minha opinião pessoal pelo que eu joguei o pouco que eu joguei não vale a pena e você vai ter um projeto desse gratuito eu acho que a comunidade tem muito mais para ensinar para Bethesda e que eles podem usar aí na próxima continuação da franquia sinceramente eu espero que eles aprendam bom pessoal esse foi o vídeo de hoje eu queria trazer esse mod gigante que vai ser lançado se Deus quiser aí em 2022 eu tô muito ansioso por o lançamento desse mod não se esqueçam pessoal apoiem um projeto se inscrevam no canal deles está fixado aqui nos comentários Façam uma visita, conheçam um pouco sobre esse projeto. Não se esqueçam de valorizar também aqui o trabalho que é feito aqui no canal com bastante carinho para vocês. Não deixem de se inscrever, isso ajuda demais. Vamos fortalecer cada vez mais a comunidade que se dedica efetivamente ao Skyrim. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um grande abraço pessoal, até a próxima. Tchau!